Ah, Jeana. Sim. Está a dormir ainda? Não. Podemos falar eu... ou... Pode falar. Mas que raio é de mensagens são essas que você mandou para mim? Qual é mensagem que eu te mandei? Ok. tem. A chamada mentirosa? Algumas vezes te menti, Ontem eu te mandei mensagem mais a chamada mentirosa. Mas eu não mandei mais mensagem a te chamar de mentiroso, vizinho. Não. Não, ontem eu só mandei mensagem a te perguntar. Ou oh, então você só vai trazer o carregador amanhã. Vou ficar sem carga no telefone, tenho que um pedir nos vizinhos. Tem que ter consciência do que você está a fazer. E nunca te arrependeste dos teus atos. Não tem nada de mentiroso. Tá bem, eu, eu preciso fazer uma conversa, mas... para o carro. Para o carro. Preciso ter uma conversa contigo. Quem está falar aí? Tu. Quem está falar aí? Responde. Responde. Eu vou descer agora desse carro. Responde. Virgílio, você já tem alguém? Já arranjaste alguém ainda agora? Sei que nem saiu de casa já estás com alguém, Virgílio. Eu vou descer desse carro se você arrancar esse carro. tô a falar. Oh. E já falou contigo assim. É, desculpa. Você ligou para mim para isso, Virgílio Não, calma, Ele ligou, vou... ligou, ele ligou, ele ligou para pedir que para tu saíres de casa porque ele, tem mu... oh, porque ele tem mulher. Ele ontem fez meu pedido de namoro oficialmente para o carro eu vou descer, não brinca. Ai meu Deus. Eu vou sair de casa, ou ele que tem que sair de casa, oh, Virgílio. Eu estou a dizer para o carro. Eu vou descer assim, não brinca. Virgílio, você já arranjou alguém, do bicho fora de casa me mentir que estava. Na casa... Eu estava comigo ontem, ontem ele foi, foi para minha casa, fez o pedido, oficialmente, colocou uma aliança no dedo, ontem passamos a noite juntos, quando ele passa a noite fora, ele tá comigo, Meu Deus. tá, é, é sério, tá, é, é assim, é o seguinte, é, sabe hum. tá é o seguinte, é, hum. só para tu, arranca não arranque esse carro, Yeah, é só fazer um especial favor, tá, tá até para de casa, ele estava tava, a tava conversar comigo. Não, eu não vou eu sair de casa, eu vou sair de casa, eu. Qual Por que ela vou é sair? porque não? Quem é a moça para me dizer para eu sair de casa? A mulher dele. Mulher dele, desde quando que é mulher dele? Desconhecida desde. De... Eu desde, desde que? que? Pula. Desde, o momento que ele... desde o momento que ele desde o momento que ele metou a aliança no teu dedo. E eu Sim. sou o que dele, afinal? Sabe, ele já lhe perguntou. Eu é sou passado. Eu sou eu, passado. Eu também, então, o passado. Tá, o Virgílio está o Virgílio tá comigo. O Virgílio, nós só estamos brigados com você. Eu, eu tenho sentimentos a falar com o irmão dele ou com a família dele. Eu, eu, eu tenho que sair de casa. O Virgínio, você fazer essas coisas mesmo. Você, aliança, você pode te meter a aliança, você a prometer pedidos, você já fez a apresentação para mim agora, pedido porque afinal você tinha o que esse tempo todo, Virgílio? Eu fui para gastar meu dinheiro contigo, você fica fazendo esse tipo de coisa eu te recebi no momento mais difícil da tua vida, olha Virgílio teu, olha os teus filhos, a tua família vai ouvir esse áudio e a, e a mãe de vai vão, vão ouvir isso, você foi longe demais, e vou te dizer uma coisa, muito obrigada olha, vou te dizer minha querida, o mesmo que ele fez comigo, vai fazer contigo Deixa eu não Olha é. Vamos lá, ver, vamos lá, podemos falar.